Então, vamos resolver a primeira equação através do completamento do quadrado, que é o que nos é pedido. Então, temos a primeira equação, que é o x² mais 4x mais 1. E, para nós resolvermos com, com, esta, com, com esta metodologia, temos que encontrar o quadrado do binómio. Vamos observar aqui o x² mais 4x. Vamos sempre uh, agarrar nestes dois primeiros e construir aqui o nosso quadrado do binómio. Então, para isso, o que é que, eu, que, é que nós vemos? Vemos que x ao quadrado mais 4x, se eu acrescentar aqui mais 2 ao quadrado, o que é que eu fico aqui? Fico aqui com o, o meu quadrado do binómio, mas... Se eu acrescentei o mais 2 ao quadrado, tenho que uh, pagar o preço por isso, não é? Porque não posso acrescentar coisas nas equações. Então, vou retirar a mesma quantidade que, que, que, eu, que eu acrescentei. E assim, eu fico com o meu quadrado do binômio, x mais 2 ao quadrado. Agora, que número é este que eu aumento e também retiro ao quadrado? É sempre a metade do 4x, isto porque eu tenho aqui o x ao quadrado, isto é sempre que eu tenho x ao quadrado, se, for, se se lembrarem de como é que é o nosso quadrado do binómio, que é o quadrado do primeiro mais o dobro do primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Então, ser é mais o dobro, quer dizer que esta quantidade do 4x tem o dobro. Logo, se eu tenho o dobro, eu tenho que acrescentar e retirar metade do que aqui está. Então, agora passei o um 1 para o segundo membro e também passei este menos 2 ao quadrado para o segundo membro. E agora é só fazer os cálculos que, uh, que temos que fazer. Isto é o 2 ao quadrado dá 4, menos 1 mais 4 vai me dar o 3. E agora eu fico com x ao quadrado mais 2 quadrado, x mais 2 ao quadrado igual a 3. Agora este quadrado passa para o primeiro membro através da raiz quadrada, mais ou menos a raiz quadrada de 3. E agora temos aqui duas equações. Temos a equação do x mais 2 igual a menos raiz de 3, ou x mais 2 igual a raiz de 3 positivo. Passando, então, o 2 para o segundo membro, ficamos com a solução da nossa equação.